Uma boa tarde a todos, senhoras Hoje eu vou fazer um vidinho aqui das varionicas Que é o um modelo novo E os amigos aí que tiver interesse nessas variônicas Entrem em contato O contato está embaixo aí do, do vídeo é, Esse é o novo modelo Que agora nós fizemos agora Para substituir um outro modelo que nós tínhamos Da telescópia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 esse aqui vai ser um vídeo de entrada do canal, pra trás do amigo, motor, eu vou fazer um vídeo sobre passar um veio de água e mostrar para os amigos como é que funciona com as varetas nosso amigo é esse aqui que vai gravar e também o pessoal que tiver interesse aí nessas varetas aí o contato está embaixo do vídeo entre em contato com nós aí a gente vê então, hoje nós vamos fazer o vidinho. Aqui é sobre um veio de água. O pessoal tem pedido aí para fazer sobre a água que eu tenho quase não faço vídeo sobre a chave aí de água. Então, fazer um vidinho. É as iônica esse é o novo modelo, que nós estamos fazendo agora, então é, ele é todo em metal, todo latão, por dentro, por fora, então agora nós vamos, eu até não tô com nada na câmera, pega bem perto, não. não tô com nada na câmera, câmera vazia, a pessoa que não tem muita prática com a, com a de rastesia é melhor usar água na câmara. Usa um pouquinho de água em cada câmara. Aí pode caçar direto com ela. Também a câmara vazia. E agora, que, por exemplo, se o pessoal já está treinado com radiestesia com de voz. Agora eu vou pedir para elas caçar um veio de água. Então, varônica caça um veio de água. Se estiver mais próximo aqui elas estão retas lá vão reta elas já estão começando a virar aqui, por exemplo, ó, pode ver que meu corpo já está para um lado elas já tá, já virou para outro então elas querem que eu vou para o outro lado então é, elas já estão virando para cá agora aqui é onde o Ed está Aqui é a cabeça dele. Então ela cruzou aqui. Então essa água aqui, ela vem, ela vem de baixo para cima, bem aqui onde ela cruzou. Agora nós vamos achar, nós vamos achar para que lado que essa água vai que geralmente ela está um pouco à esquerda do lado que o sal nasce o sol nasce igual então ela está aqui ó, no rumo do Edson o veio dela estar tá nesse rumo então agora vamos pegar de travessada aqui ela deve marcar e ela cruza ah, ela cruzou porque está em cima de onde ela vai para baixo mas andou para frente ela descruza porque não é veio de ouro, se fosse veio de ouro ela continuava cruzada para frente ó nós guarda para trás ela cruza então agora é o seguinte, agora nós vamos pegar ela no comprimento agora nós vamos ver até onde que ela vai e se vê vai correndo agora se eu for furar um poço artesiano o poço é aqui ó bem aqui porque aqui eu vou pegar ela onde ela vem de baixo para cima se eu pegar ela no, na, na, aqui no sentido que ela vai eu vou furar no meio dela, se causa ela, se causa esse poço baixar ou secar, não tem como rebaixar ele. E aqui eu tenho como rebaixar ele e alcançar a água de volta. Mas na frente não tem. Então essa é a diferença, às vezes o cara está procurando um poço de água. Ele vem com as varas, está com água na câmera. Ele vem, ele entra aqui no meio, as varas cruzam. Aí ele pega e marca o poço aqui, ó ele marcar o poço aqui, mais tarde, se essa, se essa água baixar, o poço seca. E principalmente para quem fura poço, quem faz esses poços cavados aí na mão até embaixo, que aqui nós chamamos nós chama de cisterna, outros lugares chamam de poço, outros chamam de cacimbão, é um tanto de nome que tem por aí. Então é o seguinte, se ele cavar aqui, se baixar lá, o poço dele seca. Ele vai cavar para baixo e não vai dar água. Então eu, eu tenho visto muita gente marcar muito poço errado e marcar poço seco, depois de dois, três anos, poço seca. É só vir uma seca brava e não, não tem água mais. Então aí aí que tem que tá a história. Você vai pegar ele aqui, ó. ó você vai ver. Que... Então você vai pegar ele aqui na, na cabeça dele. Lá tá cruzado. Você vai andar para frente você vai andar para frente ó, ó, veja bem aonde ele vai, cruzado então aqui ele cruzou então daquilo lá na onde eu marquei daquilo lá onde nós marcou deve dar mais ou menos uns 8 metros ele, ele vem em cima lá, depois ele a veia dele vem correndo Aqui ele volta para baixo no chão Aqui ele já, ele já começa a descer de volta Por quê? Porque ele terminou aqui Agora veja bem, as varas não pegam ele aqui Se eu mandar elas cação, veio elas não pegam aqui elas vai, elas vai mandar eu lá onde ele vem para cima É lá que está a força da aura A aura forte dele está lá porque é lá que ele vem agora depois de lá corre, aqui ele vai para baixo então se eu medir a largura dele aqui, ó, é a mesma coisa de lá então ela cruza e descruza porque é um veinho é coisa de 40 milímetros, 35 milímetros de água cúbico então é a veinha dela nasce lá, vem corre aqui e some para baixo de voa agora não é porque ela vem em cima lá ela vai correr daqui por cima até chegar lá para adiantar, que não vai. Isso aí é porque ela achou uma fraqueza na, na, na, nas rochas. Ela veio ali, ela achou outra fraqueza, veio aqui e sumiu aqui de volta. Então isso aí é muito importante para quem marca poço. Principalmente aqui para o nosso lado aqui, que os poços aqui é raso. Esse, essa água aqui ela não, tá, ela não tem 10 metros de fundura. Então é é muito importante saber isso aí, agora já para outros estados aí, é a mesma marcação, só que a água já está mais funda, aí a água chega a 50 metros, 40 metros, 70, 80, 90, 100 metros, depende do estado, e também depende do lugar, às vezes tem estado onde dá com 100 metros, acha também uns que dá com 20, então tudo depende. eu vou fazer mais um testinho aqui para você ver como é que funciona a variônica você entra bem as horas quanto mais deve ser pegar, mais perto, ninguém. agora é o seguinte eu vou fazer um outro teste de profundidade variônica se esse poço estiver com mais de 20 metros você não cruza em cima dele então, se, ela, se elas não cruzar em cima dele, porque está com mais de 20 metros. Como elas cruzou, está com menos de 20 metros. Vamos voltar para outro teste. E dessa vez nós não vai deixar dúvidas sobre marcar a água, não. Eu já fiz um vídeo uma vez, agora esse, agora vai complementar o outro. Variônio, se essa água tiver com menos, com menos de 10 metros, você cruza em cima dele. então esse posto está com menos de 10 ele dá, dá em torno de 8 9, está raspando aí nos 10 isso é só no comando de voz caso areta. então é é algo importante outra coisa agora vocês vão perceber o comando de voz como é que muda tudo variônica agora nós não vamos procurar mais o veio de água agora nós vamos procurar um veio de ouro presta atenção aí pessoal pra vocês verem como é que a coisa mudou o comando de voz né, já mudou tudo então aqui ela não vai aonde ela cruzava que a descia é cruzada ela nem mexeu agora ela vai me apontar um veio de ouro ela já começou a virar para onde é ele agora nós já estamos virando para onde ela virou não, não uma não, não de nós já estamos virados aqui para onde as virou Estamos aguardando aqui que elas estão mudando posição e eu acho que nós estamos tá entrando nele, nós entrou nele Olha mais para lá que agora eu vou meio reto Agora eu entrei nesse veio aqui Isso aqui é um baixão aqui chama ouro de baixão então aqui eu vou andar andar nele até sair fora dele aqui eu tô dentro eu tô dentro de, de, desse veio aqui desse baixão agora eu, agora eu tô saindo dele sair então, ó vocês veem a distância que deu de lá até aqui deu mais de 10 metros. Agora nós vamos ver o comprimento dele. Nós vamos pegar o comprimento dele. Para nós ver qual que é o comprimento dele. Deixa eu ver se eu estou na beirada dele aqui. Porque eu estou fora do, do, da beirada dele. Então agora é o comprimento dele. Eu calculo que ele vai dar mais de 30 metros. aqui ó agora eu tô no comprimento dele ele deve ser uns 30 ou mais por 10 não vai meio devagar aqui porque senão o câmera vai andando de, de fácil ali vai tropicar e cair abriu vai então é mais ou menos bati lá em cima ele está dando mais ou menos entre uns 27 a 30 metros, por 10 então essa é a diferença agora se eu mandar elas caçar água aqui dentro, elas não vai achar água aqui dentro então aqui dentro desse veio aqui não tem água se eu mandar elas caçar água, elas vai me mandar de volta lá onde eu estava aí elas mandam lá naquele na onde está onde está o baixão aqui, que esse aqui é um baixão tem vários aqui nesse meio é, nesse meio aqui não tem veio d'água. Tem beirão, mas não, aonde está mesmo o baixão de ouro não tem. Os dois não combinam bem. Às vezes o cara está num baixão ele estoura, ele estoura um veio de água porque ele, ele entra nas beirada fora do, do, da, das marcas, então acaba estourando a veia d'água de para dentro do manchão dizer que ela vai nascer no meio do manchão não vai isso é uma coisa mais difícil oh. nós também vamos encerrar esse vídeo, pedir aos amigos aí para se inscrever no canal, não, deixar, não esquecer de deixar o like e ativar o sininho aí, para que eu possa fazer as modificações do, dos vídeos que for fazendo uma boa tarde os amigos, que Deus abençoe a todos Boa tarde amigos, Maurício Mococa, hoje eu vou fazer um vídeo sobre caçar um veio de água e mostrar para os amigos como é que funciona com as varetas nosso amigo Edson aqui que vai gravar e também o pessoal que tiver interesse aí nessas varetas aí o contato está embaixo do vídeo entra em contato com nós aí a gente vê hoje nós vamos fazer o vidinho aqui sobre um veio de água o pessoal, tem pedido aí para fazer o sobre a água que eu tenho quase não faço vídeo sobre a chave aí de água vou então, fazer um vídeo. Essa é a iônica, esse é o novo modelo que nós estamos fazendo agora. Então é ele é todo em metal, toda latão por dentro, por fora. Então agora nós vamos. eu até não estou com nada na câmera, pega bem perto, não estou com nada na câmera câmera vazia a pessoa que não tem muita prática com a de rastesia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 geralmente ela está um pouco à esquerda do lado que o sol nasce, nosso é sol nasce lá ó. então ela está aqui ó no rumo do Edson o veio deve estar nesse rumo então agora nós vamos pegar de travessada aqui ela deve marcar e ela cruza aí ah, ela cruzou porque está em cima de onde ela vai para baixo mas andou para frente ela descruza porque não é veio de ouro se fosse veio de ouro ela continuava cruzada para frente ó nós volta para trás ela cruza então agora é o seguinte agora nós vamos pegar ela no comprimento agora nós vamos ver até aonde que ela vai esse veio vai correndo agora se eu for furar um poço artesiano o poço é aqui ó bem aqui ó. porque aqui eu vou pegar ela onde ela vem de baixo para cima se eu pegar ela na, na, na, aqui no sentido que ela vai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 Nós, uma paninha, eu nós já estamos virados aqui para onde as virou estamos aguardando aqui que elas estão, já estão, elas estão mudando a posição E eu acho que nós estamos entrando nele Nós entrou nele Olha andar mais para lá que agora eu vou meio reto Agora eu entrei nesse veio aqui Isso aqui é um baixão